Lembras-me bem, primeira vez que. Opa, sei lá, os IRQs, não é? Os chats, as BBS. Eu lembro-me de passar os meus, as noites agarrado ao telefone lá de casa, porque os meus pais já estavam a dormir, agarrado a conversar com as pessoas que eu entretanto conhecia nos chats. Nos IRCs, nos canais. O Canal Lisboa, o Canal Portugal, o Canal Isto, o Canal Aquilo. Opa, coisas fabulosas. E, entretanto, isso tudo perdeu-se, não é? Mas, entretanto, havia depois uns gatherings, uns encontros físicos, que era aquele que a Neto não promovia, nos saber cafés, não é? E havia uns quantos em Lisboa. E foi aí que eu conheci muita gente gira, curiosamente. Rapazes, raparigas, não havia assim, um, não era um mundo masculino, como se calhar muita gente pensou naquela altura. Havia realmente aquilo que hoje o governo quer. Para <risos> números, essas coisas, não é? Mas... E depois ainda me lembro que houve uns grupos que organizavam umas viagens para irmos conhecer a malta de Braga e, e epá, foi um momento muito giro, que depois se foi perdendo com a velocidade e com, e com a vida, não é? porque depois cada um seguiu o seu percurso digital. <SILENCIO>